sair da sala de aula e vivenciar o conhecimento na prática. Essa foi a proposta de uma faculdade de Várzea Grande, a FAUSB, que trouxe acadêmicos do oitavo e décimo semestre de Direito para conhecer o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Na verdade, é essa é a realidade que eles vão ter quando eles saírem da, da academia. Né? Então, para eles foi muito interessante, né? eles conheceram o prédio inteiro e condicionou também, conseguimos conhecer o ministro, né? e estar tá conhecendo a presidência que nos recebeu. Para eles está sendo muito interessante a visita. Para se aproximar da sociedade, o TRT de Mato Grosso está sempre de portas abertas para aqueles que querem conhecer a Justiça do Trabalho. Os acadêmicos de direito, que estão na fase final do curso, presenciaram uma audiência, conversaram com a presidente do TRT, desembargadora Beatriz Teodoro, e ainda tiveram um encontro com o ministro Renato Paiva, do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. No final, todos saíram entusiasmados. O diferencial... É, Para mim foi é enorme, porque estou saindo de uma teoria, onde na faculdade a gente vê a, par, a, a parte teórica e quando a gente chega aqui e vê a prática em si, é, a gente vê a diferença e a dinâmica da, da coisa. E eu fiquei muito motivado de conhecer a estrutura do TRT. Muito feliz por ter conhecido o ministro, a presidente e ter visto a, a audiência ali de conciliação. Todos muito, muito gentis, educados, solícitos e motivou muito, porque eu tenho muita vontade de estar aqui dentro no futuro e vou estudar e vou conseguir entrar aqui.